Olá, tudo bem? Aqui é Marcos Liboni, médico-psiquiatra em Londrina, no Paraná. Trabalho aqui na Clínica Singular, que é o meu consultório junto com os meus colegas. No vídeo passado, eu convidei vocês para retornar aqui ao meu canal, né? Falando um pouco sobre a minha trajetória recente, né? Desse tempo que eu tomei né, nesse último ano de pandemia. E pensando aqui com o meu pessoal técnico, que me ajuda aqui essas gravações quais os temas que nós poderíamos trabalhar e deveríamos né o tema óbvio para essa retomada do canal eu acho que é de extrema importância é o impacto na saúde mental por essa pandemia né todos nós isso é de fato comum né e de forma abundante né universal para se assim dizer estamos passando né por uma situação dramática do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de sobrevivência, de uma forma também, eu diria, nem tanto pensada por muitos de nós ao longo dos últimos tempos e das últimas décadas. Porque, fazendo as contas, nós somos mais ou menos a sexta ou quinta geração que sequer pensou em passar, desde a gripe espanhola, no início do século passado, é, sobre né, passar com uma situação dessa que nós estamos passando, né? de uma pandemia, de um vírus, de né, caráter mortal na sua infecção para muitas pessoas, e que pode trazer, cuja né, cuja mortalidade está trazendo uma, um, um estado de alteração para toda a humanidade. Claro que hoje nós estamos vivendo um impacto muito grande por conta da questão da globalização, né, das tecnologias, então você liga o computador, você liga a TV, você liga o smartphone, você vai estar acessando notícias... E tudo que está relacionado a isso. E já por isso, não necessariamente pela pandemia, todos nós já estamos expostos há algum tempo a né, uma sobrecarga de informações e, é, vamos dizer assim, de notícias ou de, de né, daquilo que é do, dos veículos de comunicação entre nós mesmos que traz um impacto substancial para a nossa saúde. E por que, que é importantíssimo falar de saúde mental na pandemia Covid-19? Porque vai ser a maior onda de sofrimento. O ser humano não não necessariamente só pelo vírus a gente fala só entre aspas que o vírus já é muita coisa você que está me vendo aqui fala assim: ah, mas como assim é só né o vírus todos nós sabemos que nós temos dentro do nosso da nossa realidade de existência uma questão uma questão uma dimensão que é o nosso funcionamento psíquico eu já falei disso de algumas formas nos vídeos anteriores desse canal e o, o nosso aparelho psíquico, uma das formas de a gente falar sobre isso, ele é uma, uma estrutura que tem como forma né, de se interagir com o mundo, interagir com o mundo como uma estrutura que responde muito às situações da realidade. E, obviamente, uma das questões que impactam muito né, a função desse aparelho, que a gente pode falar até em órgão, é o estresse. E todas as vezes que nós estamos submetidos a uma situação de estresse que designa mudança, não necessariamente doença, a gente pode falar sobre estresse também mais detalhadamente nos próximos vídeos, mais para frente, o nosso corpo tem uma forma de responder a isso. E a situação da pandemia gerou em todos nós algumas, alguns mecanismos de resposta a essa mudança. A primeira delas, ansiedade, a primeira delas, apreensão, angústia, medo, sensações mais genéricas que podem se transformar em doenças. Nesse ano que passou, eu sou professor também, nós trabalhamos muito, inclusive em cursos que eu dei, sobre as fases né, do desenvolvimento de condições de doenças que podem acometer o ser humano durante essa pandemia. Então, fora essas reações de adaptação, nós podemos passar pelo o que nós chamamos de transtorno de ajustamento, reação aguda-estresse, reação prolongada-estresse, infelizmente o transtorno de estresse pós-traumático, que é após a vivência de um trauma e a perda, perda de alguém querido, é uma coisa muito interessante. E aqui vale um parênteses, estava conversando com a nossa equipe aqui, da forma como a gente está um pouco insensível com o sofrimento, né? Porque existe também um agregado sobre essas situações todas e nós submetidos a uma reação de estresse aguda, mas principalmente crônica, o nosso próprio organismo vai deixando, vai fazendo com que a gente fique um pouco insensível, tá? A gente vai, de certo modo, se psicopatizando. porque Para lidar com o sofrimento, muitas vezes a gente se distancia dele ou distorce ele. Esse mecanismo psíquico muito embrionário que eu estou colocando para vocês é algo bastante presente em muitas condições psiquiátricas e o um modo de, de a gente funcionar né, de uma maneira bastante comum para muitas pessoas. Mas a gente pode desenvolver esse distanciamento, além, né, no braço, voltando ao leito do rio, falando sobre as reações psíquicas, o transtorno de estresse pós-traumático, transtornos depressivos né, e quadros até mais dramáticos como a própria questão da, da, da, do ideação suicida. Isso sem dizer dos próprios profissionais de saúde, né, que podem já estão, muitos deles, desenvolvendo a famosa síndrome de burnout, a síndrome de esgotamento profissional, que também é uma face muito terrível de estar tão exposto a tanto trabalho com tanto estresse que as pessoas estão vivendo. Mas o que fazer com tudo isso, né? Eu não quero me prolongar muito para também não perder o foco de vocês aqui, né, desse vídeo que tem que ter um formato específico em tempo, mas a gente precisa pensar em se debruçar sobre as questões psíquicas. Eu quero estar aqui, estou aqui para ajudar a todos vocês, a nós, a gente entender um pouco mais desse universo, mas a gente precisa fundamentalmente começar a trabalhar a nossa reação ao estresse. Então, mesmo que a gente esteja, e acredito que nós vamos estar com um bom tempo ainda nos cuidando com a pandemia, nós também temos que cuidar da nossa saúde de uma forma integral cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, da atividade física quanto possível, que é possível, né? o ar livre, com todos os cuidados, e todas as outras dimensões, sobretudo as mais específicas em relação à saúde mental. Se de repente você está passando por alguma coisa, está passando por alguma dificuldade, está sentindo que não está bem, procure ajuda. Né? Procure algum profissional que possa lhe dar ajuda nesse momento para você não vir a desenvolver uma reação mais grave, mais duradoura ao longo do tempo. E da minha parte, que dependendo, nós vamos estar juntos aqui para a gente aprofundar bastante vários temas aí que a gente vai conversar, inclusive sobre empatia, que eu já falei no outro vídeo. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado!